Eu posso te ensinar a projetar em BIM em horas é isso mesmo se você quer ou precisa aprender a projetar em BIM para ontem para que raios você vai ficar investindo nesses cursos completíssimos quando tudo que você quer e precisa é somente aprender o essencial para começar a projetar agora os cursos completos são bons e eu gosto muito dele. Porém, também são longos e exigem bastante dedicação. Eu não sei se você sabe, mas o BIM acaba de se tornar obrigatório aqui no Brasil. E talvez você esteja precisando urgente aprender. Ou ainda quer se prevenir e não deixar tudo para a última hora. Independente de qual seja o seu caso, eu posso te ajudar. O curso Projeto Fácil permite você aprender a projetar em mim em questão de horas. E o melhor, investindo muito pouco. É um curso simples, porém muito poderoso. Além disso, você ainda ganha um curso bônus de um render top de linha para você fazer as imagens, vídeos e passeios do seu projeto. E aí, curtiu? Então clica no botão saiba mais que eu quero te contar um pouco mais sobre esse curso. Beijo! Tchau, tchau.